Uma, uma, uma, não uma, uma, né? É como eu falei manifesto, vamos lá. Só que, tipo assim, eu não tenho vídeo, tá ligado? Você vai ficar na voz. Então, me desculpem. Ae. Eu sou neguinho, sim, sou preto como o tua mãe. Daqueles que olham no espelho e acham foda, acham foda. Eu não nasci Não sei se eu no estilo, ameaçada, de vestir a cabeça da rua apavorada de pôr, de celular aí, meu, pra não levar porrada Uma vez cura, não me diz aí quem consegue Toda vez tô tru no chão, segurança me segue Todo mundo percebe, todo mundo repara As câmeras me percebem, a polícia sempre me para. Não vejo que dizendo que na verdade Uhul. Uhul. Mas olha, vai ter que fingir que gostar de preto Diz que acha foda, meu cabelo duro Diz que adora meus planos Meus grafites no muro, mais de quatro condições, currículo na mão, é secretário Sempre diz que eu não me encaixo no padrão Mas sem é essa ditadinha, dos neguinho, irmão Eu vim mostrar que o conceito se faz a revolução E uma nova era começou por ser de subir o mundo todo. Vai saber da nossa correria? Eu vim mostrar do concepto. Se consegue, eu vou rir aí. Depois desse aqui, é o fim de tudo que te incomoda. Agora sim, pra dizer que o preto é foda.